Olá, eu sou o Lino Xavier, trader e professor da Gestão Trader. Bem-vindo ao treinamento. Como desenvolver um sistema de trading bem-sucedido. O treinamento está dividido em duas etapas. A primeira etapa é teórica. E a segunda etapa é prática. Na primeira etapa, aprenderemos os conceitos necessários para o desenvolvimento de um sistema de trading bem-sucedido. Na segunda etapa, Aplicaremos esses conceitos no desenvolvimento de um sistema de trading real, bem sucedido. Vejamos o conteúdo programático do treinamento. Conteúdo teórico Introdução Objetivos do treinamento Compromisso Como duplicar o sucesso Hierarquia de níveis neurológicos Estágio de crescimento do trader As tarefas dos top traders Módulo 1. A natureza do trade. Do que o mercado é feito? Limitações humanas. O que é probabilidade? Pensamento probabilístico. O sucesso do trader. Erro. O grande vilão da consistência. Você precisa de uma vantagem. Módulo 2. Matemática do trade. Taxa de acerto. Relação retorno sobre o risco. R múltiplo. Expectativa Positiva Position Size Juntando Tudo Módulo 3 Ideias de Baixo Risco O que é uma ideia de baixo risco? Módulo 4 Sistema de Trading Como desenvolver um sistema de trading? Definição de um sistema Conceito operacional de um sistema Tipos de mercado de um sistema Estratégias de um sistema Configuração de entrada das estratégias de um sistema. Configuração de stop das estratégias de um sistema. Configuração de realização de lucro das estratégias de um sistema. Configuração de gerenciamento das estratégias de um sistema. Como realizar backtest de um sistema. Como fazer avaliação de um sistema. Simulação de cenários de um sistema. Crenças de um sistema. Eventos de um sistema. Módulo 5 Plano de negócio Desenvolvendo um plano de negócio Módulo 6 Execução Execução de rotinas pré-operações Execução de rotinas em operações Execução de rotinas pós-operações Módulo 7 Melhoria contínua Análise e avaliação Plano de ação Conteúdo prático Módulo 1 um. Modelo de sistema de trading Desenvolvendo um modelo de sistema de trading Definindo o sistema Definindo o conceito operacional do sistema Definindo os tipos de mercado do sistema Definindo as estratégias do sistema Configurando a entrada das estratégias do sistema Configurando o stop das estratégias do sistema Configurando a realização de lucro das estratégias do sistema Configurando o gerenciamento das estratégias do sistema Realizando o backtest do sistema. Fazendo avaliação do sistema. Simulando cenários do sistema. Alinhando minhas crenças às crenças do sistema. Preparando a mente para os eventos do sistema. Módulo 2. Plano de negócio. Desenvolvendo o plano de negócio. Módulo 3. Execução. Executando rotinas pré-operações. Executando rotinas em operações. Executando rotinas pós-operações. Módulo 4 Melhoria Contínua. Analisando e avaliando o sistema. Elaborando o plano de ação para o sistema. Módulo 5 Conclusão. Neste módulo introdutório, falaremos sobre os objetivos do programa, o compromisso necessário para se tornar um trader de sucesso, como duplicar o sucesso a hierarquia de níveis neurológicos, os estágios de crescimento do trader e as tarefas dos top traders. Os objetivos do programa são eles ensinar como atingir a consistência no trading da maneira correta, mais fácil e indolor possível. Ensinar como os melhores traders pensam e como produzem seus resultados. O programa de treinamento tem como base os ensinamentos do Dr. Van Tarp referência mundial na formação de super traders. Para atingirmos esses objetivos, deveremos entender profundamente a natureza do trading e a natureza humana, a fim de desenvolver um sistema de trading vencedor e a capacidade de executá-lo. Para isso, desenvolveremos no decorrer do treinamento, capacidades e recursos técnicos avançados, bem como capacidades e recursos mentais. Essa será a finalidade do treinamento. O compromisso Parte essencial para quem quer se tornar um trader bem sucedido. A qualidade de vida de uma pessoa é diretamente proporcional ao seu comprometimento com a excelência, independente do seu campo de atuação. Vince Lombardi. O que é compromisso? Compromisso significa congruência. Significa que a pessoa inteira, corpo e mente, está trabalhando em conjunto para um propósito comum. Qual é a diferença entre compromisso e falta de compromisso? Vamos analisar esses dois quadrantes. Quadrante 1 Acabou de obter um pequeno lucro no mercado, mas não seguiu o plano. Você seguiu seu sistema, mas espera que o mercado se mova na direção oposta à sua posição. Está seguindo uma sala ao vivo, mas de alguma forma não confia no professor. Quadrante 2 Acabou de obter um pequeno lucro no mercado e seguiu o plano. Você seguiu seu sistema e sabe que vai ganhar dinheiro a cada mês. Você está seguindo uma sala ao vivo e se sente confortável com o professor. Deve sentir facilmente a diferença entre o primeiro quadrante e o segundo. O primeiro quadrante sentiu-se inseguro e em conflito consigo mesmo. Sentiu falta de compromisso. O segundo quadrante sentiu-se confiante e congruente. Nenhum conflito existiu. O conflito existe porque as pessoas comuns são fragmentadas. Elas são conduzidas em muitas direções diferentes, por diferentes partes internas. Cada parte está tentando realizar alguma intenção positiva para você, adotando certos comportamentos que ela seleciona. Mas os comportamentos que sustentam cada uma dessas intenções não são necessariamente congruentes. Por exemplo, os comportamentos que apoiam a diversão e a excitação podem contrastar fortemente com os que apoiam a segurança. Pense em seus próprios comportamentos. Como você sabe se está comprometido? No final, é a consistência dos lucros. No entanto, mesmo se você tiver lucros consistentes, como que você sabe que ainda está comprometido? Os traders consistentes sabem que existe um resultado potencial do seu sistema. Sabem também que existem situações que podem tirá-los do jogo. Eles sabem que seu trabalho é evitar essas situações. Quais são essas situações? Alongar o stop, aumentar a mão para poder recuperar o trade, fazer preço médio fora do plano, entrar de forma aleatória, sair da operação antes do alvo, etc. Existe sempre a possibilidade de você fragmentar-se de repente. Por isso, você deve se conscientizar dos sintomas da falta de compromisso. São dois. Número um: obstáculos à negociação bem sucedida e fatores que distraem de sua negociação. Obstáculos para negociar com sucesso. São dois os obstáculos: lucros que o trader quer, perdas que o trader quer evitar. Lucros que o trader quer. Se o trader quer lucros exorbitantes, esses lucros se tornarão um estressor e o trader perderá contato com o que o mercado está fazendo. Perdas que o trader quer evitar. Se o trader está tentando evitar as perdas, ele tenderá a não ter perdas pequenas. A verdadeira questão para a maioria dos traders é o que se passa dentro das suas mentes. A maioria das pessoas tendem a evitar trabalhar em si mesmo. É muito doloroso. Em vez disso, os problemas que elas sofrem, segurança, autoestima, estresse, etc, tornam-se problemas no mercado, lucros, perdas, etc. Distrações que o impedem de negociar A maioria dos traders abordam o trading como um hobby, algo que eles fazem em tempo parcial. Para ser bem sucedido, você precisa se lançar totalmente em saber tudo sobre trade, trading, aprender mais e mais sobre isso. Pessoas que não estão dispostas a fazer isso, estão apenas jogando algum tipo de jogo psicológico com o mercado. Algumas pessoas precisam justificar uma emoção que é sempre possível através dos mercados. Outras usam o trading para atender algum tipo de necessidade de drama pessoal. Para as pessoas que querem um hobby, o trading é um hobby bastante acessível. Como desenvolver o compromisso Talvez você negocie em tempo parcial e continua caindo em obstáculos. Você mostra ambos os sintomas de falta de comprometimento. No entanto, em algum nível você realmente quer se tornar um trader de sucesso em tempo integral. Como você pode desenvolver o comprometimento necessário? Primeiro, determine quais são seus obstáculos. Lixos os em uma folha de papel. Se você não tem certeza, então mantenha algum tipo de diário de suas operações. Depois de cerca de 10 negociações, reveja esse diário. O que aconteceu? Quais são seus obstáculos? O segundo passo é mais difícil. Você precisa determinar como esses obstáculos refletem o que está acontecendo dentro de você. Qual é o elemento comum? Você não pode ter perdas facilmente? Você sai de posições lucrativas rapidamente? Você está desorganizado? Alguma emoção normalmente está presente quando você negocia? Faça uma busca interna. Vá fundo dentro de você para achar as respostas. O último passo é lidar com o que quer que esteja acontecendo dentro de você. Faça as pazes com os obstáculos, tornando-os sem importância. Faça o mentalmente, porque uma vez que você tenha feito isso, em sua mente, é muito mais fácil lidar com isso quando realmente acontecer. Por exemplo, se você tem um problema com perdas, então imagine tomando uma série de perdas horríveis. Muito em breve, você vai notar que tomar essas perdas se tornará cada vez menos significativo. Quando elas se tornarem insignificantes, então você verá que tomá-las cedo, quando elas são pequenas, se tornará fácil. Iremos utilizar essa metodologia na parte prática do treinamento. Como duplicar o sucesso? O treinamento ajudará a adotar um modelo de atitude de sucesso para o trade. Modelo é a reprodução de algo, neste caso, dos traders de sucesso. A modelagem é uma ciência e uma arte que se desenvolveu nas últimas décadas a partir da Programação Neurolinguística, a PNL. Meu sócio e coach comportamental, Marcos Mantovanelli, irá explicar um pouco melhor sobre a PNL. Olá pessoal, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre uma técnica, uma metodologia, uma dinâmica muito interessante que tem muito, muita eficácia para quem quer ser trader, que é a PNL. Eu vou dar uma resumida grande no que é a PNL como que ela pode se aplicar no mundo do trader. Né? Então, eu quando eu estava buscando diversas ferramentas para eu evoluir como um trader, eu fui atrás de diversas metodologias que existem para eu conseguir saber o que existe para eu poder me aperfeiçoar. Isso é uma das coisas que me levou a esse desenvolvimento de eu buscar, de eu, inclusive depois conseguir exteriorizar e passar isso adiante, como eu tenho feito agora. Eu encontrei diversas técnicas, diversas disciplinas que existem, estudos né, que realmente levam ao desenvolvimento pessoal e ao melhor, à eficácia do funcionamento da mente. Entre elas eu consegui achar o coach, que ajuda muito, estudos da psicologia como um todo, a própria PNL, a hipnose ericksoniana, que não é aquela hipnose de transe profundo, né? é outra ferramenta para a gente conseguir adequar o nosso ambiente mental às diversas necessidades, seja do mercado ou qualquer cenário. E hoje eu vou falar especificamente sobre a PNL. Então, a PNL tem várias frentes de atuação. A PNL tem várias possibilidades do que ela pode, o que ela pode fazer, né? tem a PNL que é para duplicar o resultado de alguém, que é conhecido como modelagem, ou seja, uma pessoa que é muito boa em alguma coisa, você consegue entender a forma como que o cérebro dela processa aquilo e é capaz de reproduzir em outras pessoas. Entre outras coisas, também tem a finalidade terapêutica, tem diversas finalidades, né? E uma delas que é muito aplicável ao mercado financeiro é como ela entende a nossa comunicação interna e como que a gente pode mudar é, entendendo e através de ferramentas mudar a forma como a gente toma decisões, como a nossa mente se comunica com ela mesma e acaba gerando nossos comportamentos, né? Então a PNL Programação Neurolinguística ela entende que o nosso cérebro ele se comunica com ele mesmo. Né? Então daí que vem o linguístico, né? o, o, a, esse L da PNL. E essa linguagem que a gente tem internamente no nosso ambiente mental, assim, da gente com a gente mesmo, ou a forma que o nosso cérebro se comunica, ele faz com que tenhamos os nossos comportamentos. Né? E no mercado, por exemplo, aqueles comportamentos inadequados que aparecem, uma dificuldade em aceitar as perdas, é, em não conseguir aceitar o risco, entre tantas outras coisas. Então a gente concebendo a linguagem, a gente entendendo e sabendo usar ela a nosso favor, isso já influencia muito. E a questão da programação, a, a neuro, né, que é realmente ao cérebro do PNL, e o P que é de programação, que é. A, gente, a PNL reconhece que essa linguagem interna que existe no seu processo de pensamento, ele, é, ele segue uma programação. Né? Então, ele tem, é, se, se alguma coisa acontece, outras coisas devem ser executadas. Quando você recebe um estímulo, ele já vai ter uma conclusão pronta e ele já vai dar uma conclusão perante aquele estímulo, seu comportamento já vai estar tá pronto para aquele tipo de situação que você está passando e por aí vai. Então, entendendo a programação que a nossa mente se comunica consigo mesmo, que ela processa as informações internamente, a gente, cons é, a gente consegue controlar melhor os nossos comportamentos, a gente consegue criar uma nova dinâmica interna para que a gente não tenha aqueles mesmos resultados que a gente tinha antes. Né? E aí eu fui atrás, eu fiz formação em coach, eu fiz formação em PNL, eu estudo muito sobre psicologia, entre outras coisas, e a PNL ela foi a que se mostrou com mais capacidade efetiva e prática de realmente gerar resultados. E aí tem o Dr. Van Tarp que é uma sumidade na questão de desenvolvimento e educação de investidores e traders, é um americano. E você vê que na metodologia dele, ele aplica muito as questões da PNL, os conhecimentos, as ferramentas. E é isso que a gente busca também aplicar aqui, que eu busco aplicar em todas as metodologias que eu participo. E a nossa finalidade principal é usar ferramentas, usar técnicas cientificamente comprovadas, que conseguem gerar um resultado efetivo no seu cérebro, no seu ambiente mental e para tr trazer uma nova capacidade de tomada de decisões, de gestão comportamental. Essa é a nossa finalidade com a PNL e a prática dela, seja de uma pessoa que tem os conhecimentos e consegue aplicar em outra pessoa e até as próprias ferramentas que a pessoa aprende para colocar em prática no seu dia a dia e durante as rotinas de operação é o que conseguem realmente fazer você se desenvolver mentalmente falando, psicologicamente falando e conseguir alcançar um novo patamar na execução do seu operacional. que é preciso para duplicar o sucesso. Crenças, estados mentais e estratégias mentais. Se você duplicar da maneira como os melhores traders usam esses três fatores em todos os aspectos do trading, você poderá reproduzir exatamente seus resultados. Crença é o primeiro fator, é uma forma primária de filtrar informações do mundo crenças são julgamentos, categorizações, significados ou comparações. Elas determinam como percebemos a realidade e os relacionamentos na realidade. O que você espera, ou seja, sua realidade, depende de suas crenças que são em grande parte inconscientes. Estado mental é o segundo fator. Isto é o que chamamos de disciplina ou controle emocional. Se você pedir as pessoas para listarem seus problemas de trading, irá verificar que são de dois tipos, problemas que elas não possuem e problemas de controle de estado mental. Problemas que os traders não possuem consistem em culpar os mercados, corretoras, sistemas, etc. Problemas de controle de estado mental derivam de algum tipo de estado mental, desanimado, impaciente, zangado, medroso, otimista, etc. Controlar o seu estado mental não é necessariamente a solução mágica para o sucesso do trading. É apenas parte da resposta. Mas quando você admite que a resposta está dentro de você, será mais fácil resolvê-la. Estratégia mental é o terceiro fator. Para entender as estratégias mentais, você tem que entender como é que as pessoas pensam. As pessoas pensam em suas cinco modalidades sensoriais, ou seja em termos de imagens visuais, sons, sentimentos, e para algumas pessoas, gostos e cheiros. As cinco modalidades sensoriais são estratégias mentais, como o alfabeto é para um grande romance, ou como notas musicais são para uma grande sinfonia. Não são os elementos, mas a forma como eles são reunidos que produzem a obra de arte. Uma estratégia mental é realmente a sequência em que você pensa. Hierarquia de Níveis Neurológicos O que é Hierarquia de Níveis Neurológicos? É uma ferramenta desenvolvida por Robert Dilts, um dos grandes nomes da PNL. A ferramenta barra modelo nos auxilia na compreensão da nossa estrutura vivencial, e responde porque temos certos comportamentos. Ela é composta por seis níveis neurológicos, começando do nível mais baixo ambiente, passando por comportamento, capacidade, crenças e valores, identidade, e chegando no nível mais alto, a espiritualidade. O nível superior sempre vai influenciar o nível inferior. E o nível inferior, às vezes, pode influenciar o nível superior. Existe um modelo ideal, vamos chamar assim de melhores práticas, para cada fenômeno da vida, tipo casamento, relacionamento, profissão, empreendedorismo criação dos filhos, e no nosso caso, o trading. Na sua vasta pesquisa de mais de 5 mil traders, o Dr. Vantarp identificou crenças comuns entre eles em cada nível neurológico. Uh, nós iremos abordar, no decorrer do treinamento, essas crenças. O nível ambiente tem a ver com o controle externo, fora da pessoa, local ou situação onde ocorre o fenômeno. Onde e quando. O nível comportamento tem a ver com o que a pessoa faz, o que? O nível capacidade tem a ver com o que aprendemos a fazer, desenvolvimento de habilidades, como? O nível crenças e valores tem a ver com o que é importante para você, no que você acredita, por quê? No nível de identidade tem a ver com quem você pensa que é, os grupos que pertencemos, quem? E no nível espiritualidade, tem a ver com a filosofia de vida, o que você acredita sobre a natureza do universo, seu propósito, quem mais? Estágios de crescimento do trader Cada pessoa, devido à sua criação e experiência de vida, desenvolveu um mapa neurológico e está em estágios diferentes no trading. Para ser um trader bem sucedido, devemos replicar o modelo ideal ou as melhores práticas dos traders de sucesso. Iremos ver algumas características e crenças de cada estágio. Estágio de crescimento do trader Mapa Neurológico número 1 Geralmente quem está no primeiro estágio é um marinheiro de primeira viagem. Conhece alguém, primo, amigo, conhecido, que está no mercado e está à procura de dicas. Nível de ambiente Dica do meu amigo vai gerar dinheiro. A dica da corretora vai gerar dinheiro. Nível comportamento eu sigo a dica do meu amigo. Eu entro na dica da corretora. Nível capacidade. Não tenho tempo para aprender. Meu amigo está ganhando. Basta seguir seus conselhos. Não preciso me capacitar. Já existem profissionais no ramo. Basta seguir suas recomendações. Nível crença e valores. É fácil ganhar dinheiro nos mercados. Todo mundo ganha. É como as pessoas ricas ficam mais ricas. Aprender dá trabalho e leva tempo. Basta seguir quem, quem ganha. Nível identidade. Eu sou esperto, basta seguir as recomendações. Nível espiritual. O mundo é dos espertos. Quem sobrevive ao primeiro estágio, percebe que falta algo. Percebe que precisa de uma estratégia ou de um setup. Estágio de crescimento do trader. Mapa neurológico número 2. Nível ambiente. Preciso de uma estratégia ou técnica que me dê dinheiro. Um robô resolverá meus problemas. Seguir uma sala um analista fará com que eu consiga ganhar. Nível de comportamento. executa as estratégias do meu guru com ênfase na entrada. Mesmo assim não ganho. Não gerencio o risco e o tamanho da posição. Não anoto e nem reviso as minhas operações. Nível capacidade. Aprendo o treinamento da estratégia do guru. Não aprendo sobre probabilidades. Não sei como usar o gerenciamento de risco, como desenvolver um sistema de trading e nem como definir o tamanho da minha posição. Nível de crenças e valores. Acredito que se descobrir a estratégia ou técnica certa, ganharei dinheiro. Acredito que o trading é 100% técnica e se aprender corretamente a técnica, ganharei dinheiro. O mercado não é probabilístico é a técnica que não é boa. Nível de identidade. Eu sou trader. Eu sou do fluxo, eu sou do price action, eu sou da análise gráfica. Eu sou um perdedor. Nível espiritual. O mercado conspira contra mim. Quem sobrevive ao segundo estágio percebe que falta algo, percebe que precisa de um sistema de trading. Estágio de crescimento do trader. Mapa neurológico número 3. Nível ambiente. Preciso de um sistema de trading que me dê dinheiro. Nível comportamento. Executo o Trade System, porém, cometo muita auto -sabotagem. Gerencio o risco e o Position Size, mas às vezes eu me perco cometendo um dia de fúria. Registro minhas operações a nível operacional. Nível Capacidade Adquiro capacidade de desenvolver sistemas de trading. Aprendo sobre gerenciamento de risco e tamanho de posição. Não aprendo sobre mim. Autoconhecimento Nível Crenças e Valores Acredito que o sucesso está em um bom sistema de trade, geralmente com boa taxa de acerto, porque não aceito perder. Acredito em probabilidades, mas não a um nível funcional. Acredito que o sucesso está em uma boa análise de mercado. Nível identidade. Eu sou um trader discricionário, é difícil criar regras. Eu sou um perdedor, não tenho sorte nos mercados. Nível espiritual. O mercado me prega peças, o mercado sabe o que eu faço. O mercado conspira contra mim. Quem sobrevive ao terceiro estágio percebe que falta algo. Percebe que precisa aprofundar no desenvolvimento de um sistema de trading, bem como no autoconhecimento para executá-lo. Estágios de crescimento do trader. Mapa ideal. O mapa ideal, ou as melhores práticas, serão desenvolvidos no decorrer do treinamento. É a junção de um bom sistema de trading como desenvolvimento mental para executá-lo com eficiência é o aprofundamento das capacidades técnicas e recursos técnicos, bem como o desenvolvimento da capacidade mental e dos recursos mentais. TAREFAS DOS TOP TRADERS Compreendendo as tarefas envolvidas Outro aspecto crítico da modelagem é determinar as diferentes tarefas envolvidas no comportamento que se deseja modelar. Você então precisará conhecer as crenças, estados mentais e estratégias mentais para cada uma das tarefas. Para duplicar o sucesso, você precisará executar adequadamente todas as tarefas que fazem parte desse sucesso. O trading bem-sucedido envolve três grandes grupos de tarefas distintas. São elas. Tarefas de preparação, tarefas fora do trading e tarefas de trading. Tarefas de preparação. Entender a natureza do trading, desenvolver o autoconhecimento, entender a matemática do trading, desenvolver ideias de baixo risco, desenvolver seu sistema de trading e elaborar seu plano de negócio. Tarefas fora do trading. Os melhores traders levam vidas equilibradas. Você é um conjunto de partes. Se você não cuidar de suas necessidades quando estiver fora do mercado, elas agirão para atender essas necessidades dentro do mercado. Você pode argumentar que fora do trading não é uma tarefa dos top traders. No entanto, é a tarefa mais importante para o sucesso. Se você ignorar aspectos importantes de sua vida, quando estiver fora do mercado, você terá dificuldades em ignorar esses aspectos enquanto estiver dentro do mercado. Muitas pessoas querem estar no mercado para evitar problemas pessoais. Você não pode escapar de problemas pessoais de trading no mercado. O que acontece, infelizmente, é que o mercado amplia esses problemas. Um jogador compulsivo é provavelmente o melhor exemplo de como a incapacidade de lidar com questões pessoais pode resultar em desastres no mercado. TAREFAS DE TRADING Autoanálise diária Ensaio mental diário Perseguição da ideia de baixo risco Entrada da operação Monitoramento da operação Realizar lucro ou estopar a operação The Briefing Diário, Revisão Periódica. Todas as tarefas de trading serão explicadas no decorrer do treinamento. Fim do módulo Introdução.